Fala aqui tudo 100% com você? No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre os 6 grandes prós, 6 grandes pontos positivos em se adotar microcomponentização no seu projeto. Beleza? Então, bora lá pro conteúdo.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 entre outros, tudo bem? E fica o convite para você me seguir ou se inscrever no canal, dependendo de onde você estiver é, consumindo esse conteúdo, né? para que você seja notificado sempre que sair um conteúdo novo, uma vez que a gente posta conteúdos como este com uma grande frequência. Eu vou lembrar para você que esta aqui é uma série de pequenos conteúdos sobre microcomponentizações, e nós temos um conteúdo completo lá no nosso canal do YouTube, é, onde eu explico na lousa tudo em detalhes sobre essa abordagem. Bacana? Bom, então vamos começar direto falando sobre o primeiro grande ponto positivo é, da microcomponentização. Né? É, em geral, é muito comum a gente ouvir né, que quando a gente está trabalhando com microserviços, nós escalamos times. E é verdade, uma vez que eu tenho muitos pequenos componentes, né, é, esses pequenos componentes eu posso colocar para cada desenvolvedor implementar um e eu posso ter ali times mais especialistas né, em, em tecnologias diferentes cada um trabalhando ali no seu universo mas, por exemplo, meu back-end não precisa ser necessariamente de uma única tecnologia eu posso fazer meu back-end talvez em Java talvez né, em Java e em .NET e em Node e em PHP se eu tiver um time, por exemplo, com uma senioridade maior em .NET eu posso trazer ali eh, esse time para implementar micro componentes de maior complexidade, por exemplo, tá? E de menor complexidade eu posso, de repente, usar é, uma outra tecnologia que talvez eu tenha profissionais de menor senioridade, ali, juniors, né? Trabalhando com Node, por exemplo, ou com Python. Então, com isso, nós ganhamos a possibilidade, né? De colocar mais pessoas trabalhando no nosso projeto. O que elimina, né? Aquele mito, né? Que a gente sempre ouviu falar, né? Principalmente para quem é das das antigas, né, que nove mulheres não fazem um filho em um único mês, né. Mesma coisa, né, um projeto, ele tem um time ali para ser construído, tem um início, tem um caminho crítico, né, de atividades a serem executadas para que o produto seja, no final, entregue. Então, isso daí vai por água, né, e a gente consegue, sim, é entregar projetos mais rápidos, uma vez que eu coloco mais pessoas trabalhando simultaneamente. O segundo grande pro que nós temos aqui é a resiliência das nossas aplicações. Uma vez que eu tenho vários pequenos componentes, né, eu posso fazer esses componentes é, mais sob medida, vamos dizer assim a nível arquitetural, para cada solução, para cada é, necessidade específica. De forma que eu tenho também aqui questões relacionadas a mudanças. Talvez eu precise é, de uma assinatura diferente, de um campo a mais em uma tabela específica, e aí eu posso criar uma versão 2, versão 3 do mesmo componente, né atendendo aquela nova necessidade. Então eu ganho uma resiliência maior a mudanças, é na minha arquitetura, uma vez que eu adote a microcomponentização. Você tem que adotar ela direitinho. Se você adotar só em uma camada, provavelmente esse benefício você não terá, tá? Então, você precisaria adotar ali, tanto no front, né, se tiver um front, quanto né, na camada de back-end, de dados e por aí vai. A terceira grande vantagem, né, o terceiro grande pró deste tipo de arquitetura é que você literalmente consegue trabalhar com a tecnologia certa para o problema certo. Então, por exemplo, ah, eu preciso é, de inteligência artificial, estou fazendo de repente ali um algoritmo que requeira machine learning né, ou cálculos mais é, complexos, eu adoto, por exemplo, Python, né, e se eu precisar fazer alguma coisa um pouquinho mais simples, né, que não precise de threads, por exemplo, eu posso ir para uma arquitetura, né, que seja não bloqueante, mas que é, é monotread, né, que é o Node, por exemplo. Dessa forma, né, eu consigo literalmente escolher a tecnologia mais adequada para cada tipo de problema, tá, então eu tenho essa, essa flexibilidade também no tocante A, é, tecnologia. Beleza? O quarto grande pró que nós temos aqui neste tipo de arquitetura é que nós podemos desenhar de acordo com a necessidade também. Então, por exemplo, eu posso adotar os padrões arquiteturais mais adequados para cada cenário. Talvez eu tenha algum tipo de componente aqui, né, que seja um pouquinho maior, que requeira ali ser colocado, por exemplo, em um container só para ele, uma engine, alguma coisa assim. Nesse contexto, ele não é um microcomponente tão pequenininho, né, mas ele é um, continua sendo um, um microcomponente, tá? Fazendo parte do todo. Eu não tenho ele, né, como parte é, integrada, né, dentro de um backend, por exemplo, ele é separado e consumido por outros microcomponentes. Mas ele é, por exemplo, um engine, né, um motor ali que faz um cálculo de seguros, um motor de regras e por aí vai. Então, eu posso adotar um padrão arquitetural específico para esse tipo de problema. E isso é para todo tipo de, de problema e para todo tipo de microcomponente, tá? Por exemplo, no caso de front-ends, a gente poderia né, adotar em um caso específico SPA, tá? É, em outros né, outros padrões específicos ali também para front-ends. Assim como, né, a gente falou anteriormente a questão da escolha de tecnologias diferentes e cada tecnologia impõe de certa maneira né um padrão ali de implementação por trás beleza então a gente tem essa flexibilidade a nível de desenho também e olha como que é importante o arquiteto conhecer né é, essas possibilidades que ele tem nas mãos inclusive para restringir né um volume ali de de, de tecnologias e de padrões né, ter ali os padrões quais vão ser adotados em cada é, cenário. Né? Se você não tem é, o arquiteto pensando nisso, aí acaba ficando um, um volume muito grande né, de, de padrões diferentes. Então, com o arquiteto à frente, ele não só vai pensar né, no, no melhor padrão, na melhor tecnologia, mas ele também tem essa possibilidade né, de projetar ali sobre medida e endereçar os padrões certos para cada problema. O nosso próximo ponto pro, o nosso quinto ponto pro é que esse tipo de arquitetura né, ele tem uma disponibilidade muito maior, então ele dá a flexibilidade para você Arqui, desenhar a sua arquitetura com uma disponibilidade ali beirando 100%, né, 99.999%? É, por Isso porque você pode é, usar e abusar ali de recursos de infraestrutura, né, com microcomponentização de infra ligadas. Aos seus micro componentes, de forma que a cada virada que você venha a ter ali, né, uma nova implementação, é, ajustes, etc., você consegue, por exemplo, trabalhar ali com blueprint né, de APIs e de outros micro componentes, tá, isso vale para todos. É, você pode também né, ter é, retrocompatibilidade, de repente, manter né, trabalhando com versionamento ali na, na sua URL ou no nome do seu componente manter tá é, vários componentes no ar tá e vai tornando eles obsoletos depois você vai desativando então isso faz com que você tenha essa grande vantagem nas mãos de ter uma alta disponibilidade né você não, não deixa ninguém na mão de repente tem um app ali uma versão antiga de iOS por exemplo que usava ali uma versão muito antiga também do seu back-end. Você pode manter no ar né? é, e ter ali versões novas. Com o passar do tempo, quando realmente não tiver praticamente ninguém mais utilizando aquela versão, você tira do ar né? aquele microserviço. Então, é outra grande vantagem que a gente tem aí para trabalhar quando a gente fala de microcomponentização. E agora, indo para a nossa última, né? o nosso sexto grande ponto pro, falando de arquiteturas microcomponentizadas, nós temos a escalabilidade e olha só que legal nesse quesito eu consigo escalar de forma individualizada eu posso escalar por exemplo uh, somente as minhas APIs né em um cenário onde eu tenha muitas requisições externas ali bombardeando a minha aplicação e eu preciso de mais recursos né para APIs de integração eu elevo né literalmente ali a uh, a minha capacidade de memória de processamento das minhas APIs, mas eu não faço a mesma coisa para minha camada de BFFs ou de microbets, então eu tenho essa flexibilidade, né, de escalar sob medida, escalar os recursos que eu realmente preciso que sejam escalados, tá, é, Para suportar ali, manter a operação de pé e por aí vai, então eu acabo conseguindo é, customizar, né, a forma como eu escalo, sem contar que eu posso configurar, né, muitas vezes um scale dependendo da tecnologia de cloud que eu estiver utilizando, né, que suporte ali um volume praticamente infinito de usuários. À medida que eles vão entrando, a própria cloud vai colocando mais máquinas, né, mais equipamentos ali ou vai levando memória, etc, para garantir que a aplicação não caia e que consiga continuar respondendo independentemente do volume de usuários que a gente tem conectados na plataforma. Bacana, que deu para perceber o quanto é importante conhecer esses pontos prós, né, desse tipo de arquitetura, as ferramentas que você acaba tendo nas mãos, né, e como você consegue se tornar cada vez mais expert em arquitetura, né, à medida que você conhece e aplica, né, utiliza esse conhecimento no seu dia a dia. Esse, em especial, é um tipo, né, de arquitetura que está super, né, em alta, não é de hoje, já tem um tempo relevante que está em alta, principalmente com serverless, né, muito utilizado, eu utilizo muito e eu tenho certeza que você também vai utilizar. Bom, fica um pedido para você deixar aqui nos comentários, caso você tenha mais algum grande ponto pro que você observa e utiliza no seu dia a dia, né, para enriquecer esse conteúdo e também de deixar um like para a gente, caso você tenha gostado desse conteúdo. Bacana? Então a gente fica por aqui. Um super abraço. Até a próxima.